Referência Nacional de Desenho Instrucional. Desenho de dois olhos fechados, ladeados por ondas sonoras. Vendo com outros olhos, acessibilidade e o design universal para aprendizagem. Olá pessoal, meu nome é Luciana Perdigão e eu gostaria de bater um papo com vocês sobre acessibilidade e o design universal para aprendizagem. Vou começar contando um pouquinho do meu histórico acadêmico e profissional para contextualizar o tema, ok? Sou designer instrucional da Fundação CECIETE, responsável pela elaboração dos materiais didáticos e a construção das salas de aula na plataforma MUDO. Desde a minha graduação em design gráfico, que eu me interesso e atuo na temática da acessibilidade. Trabalhei com usabilidade e acessibilidade web, lecionei sobre o tema em faculdades, fiz algumas pós-graduações, até que me formei mestre em diversidade e inclusão. Hoje, atuo também como membro da Comissão de Atendimento ao Aluno com Necessidade Educacional Especial do Consórcio Cedes. Sou conteudista e DI do curso de Extensão em Educação Inclusiva. Mas por que vendo com outros olhos? Além desse ser o tema da minha pesquisa de mestrado, cuja trajetória foi relatada em um blog, os próprios relatos me mostraram um novo olhar sobre a pessoa com deficiência, que se transformaram em uma militância pela inclusão. Espero que esse vídeo possa fazer você também ver a temática da acessibilidade com outros olhos. Vamos começar então com algumas questões. Ao elaborar um projeto ou um conteúdo instrucional, você já parou para pensar no público que vai estudar esse conteúdo? Se você tiver como aluno uma pessoa cega, surda ou com algum tipo de necessidade educacional especial, essa pessoa conseguirá apreender seu conteúdo com autonomia? Como tornar esse conteúdo acessível? Quais os recursos e tecnologias poderiam ser úteis para viabilizar esse acesso? Algumas respostas para essas perguntas nós podemos encontrar no Design Universal para Aprendizagem e nas Tecnologias Assistivas. Design Universal para Aprendizagem. O design universal é um conceito criado nos anos 70 por arquitetos com o objetivo de projetar ambientes e produtos acessíveis ao maior número possível de pessoas, sem que haja a necessidade de adaptações posteriores. Anos mais tarde, esse movimento influenciou um grupo de professores provocados pelo desafio de lecionar para turmas cada vez mais heterogêneas. surgiu então o Desenho Universal para Aprendizagem, ou UDL, do inglês Universal Design Learning. O termo foi criado pelo CAST, Center for Applied Special Technology, que é traduzido como Centro de Tecnologia Especial Aplicada, de Massachusetts, nos Estados Unidos. O Design Universal para Aprendizagem o DL, se fundamenta na pesquisa em neurociência e educação, explorando a flexibilidade da tecnologia digital para projetar ambientes de aprendizagem que ofereçam melhores condições educacionais para pessoas com deficiência. Alguns resultados dessa pesquisa revelam que a aprendizagem do ser humano ocorre por meio de um complexo processo, sistematizado a partir de três redes cerebrais. Uma rede afetiva, que desempenha o um papel de avaliar padrões, designar significância emocional a eles e estabelecer prioridades. Uma rede de reconhecimento, especializada em receber e analisar informações, ideias e conceitos. E uma rede estratégica, responsável por planejar, executar e monitorar ações. Essas três redes cerebrais estão simultaneamente envolvidas na aprendizagem e podem nos ajudar a organizar o planejamento de ensino, tendo como premissa a busca pela eliminação de barreiras. E onde estão essas barreiras? Podem estar na escolha do material didático, na definição das estratégias pedagógicas, na construção dos instrumentos de avaliação, que nem sempre são acessíveis para os alunos. E isso fica ainda mais óbvio para pessoas com impedimentos visuais, auditivos e intelectuais, mas então, qual seria o caminho para uma aula mais flexível? Flexibilidade e tecnologias assistidas. O Desenho Universal para Aprendizagem propõe que os educadores trabalhem com múltiplos métodos de apresentação dos conteúdos curriculares, mediação de aprendizagem e envolvimento dos alunos. A flexibilidade das mídias digitais viabiliza diversos percursos de aprendizagem, através de inúmeras combinações entre texto, fala, imagem e uma ressignificação do erro, que passa a ser tratado como parte natural do processo de aprendizagem. Por exemplo, um simples corretor ortográfico é um exemplo de tecnologia assistiva, que permite ao aluno com déficit na escrita a expressar as suas ideias de forma coerente, ao mesmo tempo em que ele é capacitado a melhorar a sua escrita. Mas afinal, o que é Tecnologia Assistiva? Tecnologia Assistiva é uma área de conhecimento que engloba recursos e serviços com o objetivo de proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de uma pessoa com deficiência e com incapacidades temporárias ou definitivas, como o envelhecimento. O objetivo da TA é promover a qualidade de vida e a inclusão social dos seus usuários. No contexto da AD, podemos citar como exemplos de tecnologias assistivas. A leitura ampliada, os ledores de tela, a legendagem, janelas libras, audiodescrição, audiolivro, o acesso à navegação por teclado, entre outros. O designer ou o professor podem planejar o currículo UDL explorando as tecnologias assistivas associadas às demais mídias. As atividades devem ter flexibilidade e recursos para ampliar as habilidades naturais e reduzir as barreiras para a maioria dos alunos, permitindo que os professores personalizem facilmente para cada aluno. Algumas vezes as barreiras podem estar nos objetivos das atividades, que desnecessariamente se vinculam a um tipo de recurso. Vejamos um exemplo. Ao criar uma atividade com a seguinte instrução, Escreva uma história. Essa atividade está diretamente relacionada à escrita. Se substituirmos a instrução para Crie uma narrativa. Percebemos que uma mesma atividade, com uma instrução mais flexível, pode ser realizada com diversos tipos de mídia. Nos dois casos, o objetivo é o aluno entender e criar os elementos da narrativa. Porém, ele pode explorar os recursos que ele quiser, como texto, vídeo, áudio, desenho, entre outros. O designer instrucional deve estar atento à disponibilidade dos conteúdos nos ambientes virtuais. Em algumas situações, esse conteúdo é entremeado por imagens meramente ilustrativas, que, ao invés de enriquecer, podem atrapalhar a aprendizagem. Já as imagens que são realmente enriquecedoras à compreensão do conteúdo deve vir sempre acompanhada de audiodescrição. A audiodescrição é uma tecnologia assistiva que traduz a imagem em palavras de forma clara, coesa, concisa, específica e vívida para que o aluno com alguma deficiência visual possa estudar com autonomia. Em ambientes virtuais como a plataforma Moodle, por exemplo, a audiodescrição pode ser inserida através do campo Descrição de Imagem da ferramenta. Em outros ambientes com o conteúdo no formato HTML, a audiodescrição poderá ser inserida através do atributo Alt, dentro da tag Image. Ao acrescentar a audiodescrição, o software leitor de tela identifica e sintetiza o conteúdo textual. Podemos ainda acrescentar os elementos paliativos aos conteúdos HTML. Os elementos paliativos são aqueles que podem ser inseridos no código para transmitir a informação de maneira adequada para o usuário, permitindo, por exemplo, que o texto 07-11-2018 seja lido como 7 de novembro de 2018. As especificações semânticas que viabilizam isso no código HTML chamam-se AREA, Accessible Rich Internet Applications, e podem ser encontradas no site da W3C, www.w3.org. A W3C é um consórcio internacional no qual organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a web. Um outro exemplo de barreira de aprendizagem pode ocorrer no material didático para EAD. As novas tecnologias possibilitam disponibilizar os conteúdos em diversos formatos, através de recursos variados, mas ainda vemos cursos com um caderno didático exatamente igual à versão impressa. Muitas vezes o PDF é ainda no formato de imagem, que impede o software ledor de sintetizar o conteúdo através de áudio, tornando o conteúdo inacessível para pessoas com deficiência visual ou com déficit de leitura. Veja seguir um bom exemplo de material didático acessível. O livro Design Universal para Aprendizagem, Teoria e Prática apresenta, além dos recursos tradicionais de navegação de um e-book, vários outros recursos de leitura interativa, como hipertexto, vídeos, Alison Posey describes how she gives her students a variety of materials with which they can access the content of a lesson. Imagens com audiodescrição, A possibilidade de dar um play e simplesmente ouvir todo o conteúdo. Effective materials engage learners in becoming proactive. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre os recursos e também se aprimorar da principal referência em Design Universal para Aprendizagem, acesse www.udltheoricpractice.cast.org E não poderíamos deixar de falar das videoaulas acessíveis. Muitas videoaulas, como por exemplo de tutoriais, possuem apenas a navegação da tela com efeitos sonoros. Você já fechou os olhos e tentou entender uma sequência de vídeo-aulas desse tipo, sem falas, apenas com algumas narrações esporádicas? Tirei o áudio desse trecho anterior propositalmente para ver se vocês compreendem o conteúdo. É possível? Uma produção audiovisual acessível deve ser planejada para conter audiodescrições e, pelo menos, a legendagem para surdos e ensurdecidos. Lembrando que, para a comunidade surda, o português é a segunda língua, portanto, a melhor compreensão se dá pela língua brasileira de sinais. Peço desculpas à comunidade surda por esse vídeo não ter janela-libras, mas por ser uma conferência gratuita eu não tive condições. Uma dica é utilizar a ferramenta Hand como alternativa para trabalhar o conteúdo em libras. O aplicativo pode ser instalado como um plugin no ambiente de aprendizagem e ser executado ao selecionarmos os trechos de conteúdo. Mas por se tratar de uma inteligência artificial, esse tipo de tradução apresenta alguns erros de interpretação, mais ou menos da mesma forma quando utilizamos o Google Translator. Outras orientações para a produção de vídeo-aulas acessíveis podem ser encontradas no Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis do Ministério da Cultura e Secretaria do Audiovisual. O guia traz parâmetros para os recursos de acessibilidade de audiodescrição, legendas para surdos e ensurdecidos, LSE, e a janela em libras. O objetivo é que produtores, diretores, críticos e todos os interessados possam aplicar ou avaliar os recursos em produções audiovisuais, seguindo um padrão de qualidade que possa atender a comunidade de pessoas com deficiência visual e auditiva do nosso país. Ele foi elaborado por uma equipe voluntária de professores e profissionais estudiosos e atuantes na área da acessibilidade, frisando ainda que os parâmetros sugeridos aqui foram testados e revisados por pessoas com deficiência visual e auditiva, seguindo o lema, nada sobre nós sem nós. Para finalizar, essa videoaula não pretendeu esgotar o assunto de acessibilidade na EAD. Foram apresentados apenas alguns exemplos. O que eu espero é que tenha despertado uma autorreflexão sobre o seu fazer pedagógico para tornar os conteúdos didáticos para a EAD cada vez mais acessíveis. O conteúdo dessa apresentação está disponível também no formato texto no blog vendo com outros olhos.wordpress.com. Lá você vai encontrar todos os links com as referências citadas nesse conteúdo. O blog é também um canal para trocas, sugestões, dúvidas e críticas. Termino a minha fala agradecendo ao Instituto de Desenho Instrucional por ter aprovado o meu trabalho para o segundo CONAD, Conferência Nacional de Desenho Instrucional. Se você quiser mais informações ou apenas trocar algumas ideias sobre o assunto, eu deixo aqui os meus contatos, vendo com outros olhos.wordpress.com e o e-mail lucy.pertigão.gmail.com Muito obrigada!